Olá, Bentes! Meu nome é Rosária, eu sou aluna da Benchmark. Eu gravei um vídeo em fevereiro de 2019, quando eu recebi meu sim a indústria farmacêutica, meu sim a gigante azul. E se você tem dúvida, pesquisa aí quem que é o gigante azul que você vai descobrir. Pessoal, passando para te dizer que sim, é possível, eu estou aqui como prova disso. Segundo ponto, você tem que continuar se dedicando, eu ainda continuo ralando muito e tem muita coisa para aprender. Eu continuo em contato com o Celso, porque a gente tem resultados, a gente busca resultados e tem processos para isso, né? nada acontece da noite para o dia. Depois vão dizer que foi sorte, não foi sorte, é muita dedicação mesmo, é trabalho duro e eu estou muito feliz e dizer para vocês que sim eu realizo meu propósito todos os dias que sim é cuidar de pessoas acredite e continue contem comigo contem com o Celso acredite e faça faça porque você vai conseguir